Opa, e aí rapaziada, suave, aqui é o Sr. Tietchan, trazendo mais um vídeo pro canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Deixa o seu like, se inscreve se for novo e ativa aquele sininho de notificação para receber os vídeos aí do Tietchan daquela forma, cheiroso, bonito, todo. Se quiser se tornar um membro aí, sente à vontade, de se tornar um membro, meu parceiro. Galera, hoje eu vim trazer um vídeo para vocês de Adventure Quest, AQW. Hoje eu vim mostrar alguns novos mapas que saiu tá aqui. Há muito tempo que eu trago vídeo aqui pra vocês. Os vídeos que eu trouxe aqui, que bateu 100 mil, 150 é até uma quantidade de views legal. pro, pro fato de gravar sobre que ter tem que pegar umas visualizações melhor. Esse, é, esse conteúdo aqui de aventura e Quest também tá pegando uma quantidade de likes e visualizações que vão manter. Se a gente fazer muitos vídeos sem enrolação, vou mostrar aqui minha conta pra vocês um pouquinho. Ó. Falei... Uns... É, nem Battle, não, Battle não, é congar, é a condrive. Tá, é, galera, pra ver. Vou aqui, vou me mostrar minha pontinha mesmo. Ah, eu, tipo assim, não vai ter muito player aqui, já me disse, no mob tem muito player. Ó, vou mostrar meu char, bicho. Por favor, não babe meu char, porque aí tá, é só que Life, dive, ó. É delicioso, meu filho. E aí, ó. Nível 52. Contante conquista. Várias conquistas aí pra nós. E tinha tal tá o bicho. É uma conquista demais, meu filho. Não, já tem, ó. Rapa. Ômega. Aqui um. Lulida Shaman. Master. Aqui são as classes de arma né. Pra vocês verem aí. que vocês pesquisarem, vocês vão ver que as quests dessas armas Essa daqui que é mais fácil. Do resto, tá difícil. só negócio é bem difícil. Mas muita coisa aí ó, essas coisas que estão assim ó, dourada lip e tal tem nega aqui que é apelão, tá ligado? mas na continha basicamente tá assim não sei porque eu tô com essa espadona aqui nível 49, mas não custava ela daqui ó, essa daqui a quest dela foi difícil galera difícil mesmo ó, vamos ó, colocar aqui uma roupinha aqui já para dar um estilo de estilo aqui ó é e ver aqui e beleza vamos que vem colocar aqui uma asinha a hora aqui deslivrinho, deixar essa zona aqui que ela é braba hein espera, ó, pegou um carinha aqui ó, vamos ver aqui qual que é desse cara, é nível 48 Dá pra você... Se você clicar aqui do lado dele, dá pra ver o Sharpage dele Vamos ver de qual que é dele Também a o bagulho, o tem muita... Não, eu só tenho que ver... guerreiro chegou, assim, March chegou Mas é a é necromancia Galera, a necromancia é free, mano Se você quiser fazer as quests, você consegue pegar mano. Mas você tem que ver vídeo no YouTube Se você quiser pegar Vou mostrar alguns mapas aqui pra vocês e... Só queria dar vou um... é, deixar aqui ver Pra meu celular, então vai ficar tranquilo da hora chega mensagem, mas beleza. Ó, abriu essa daqui, ó, mano. Abriu isso aqui, ó, Frozen Norte. abriu isso aqui, galera. Que é pra nível. Um aqui que é pra nível 65. Vamos gravar esse vídeo pra poder ver, mostrar pra vocês. Bom que o Galo. É, teve que o Galo atrapalha, né? Mas essa daqui, ó, que é pra nível 55. Aqui, ó, nível 65. O que abriu, né, mano? Que eu vi aqui. Vem aqui, ó, onde que tá pra nível 60. Que eu nunca fui explorar isso aqui. Eu quero ver como que é. Esse mapa é bem grande, mano. Ó, parece que vai ter de que ver, será que vai até aparecer aquelas vinhetinhas. Sempre quando você vai para algum lugar novo, as vinhetas esse aqui, certeza que deve ter uma classe bem foda. Ó, os, os bichos de nível 25, tem como matar. Ó, vamos querer tirar esse pet velho aqui que eu tô e ativar o meu, mano. Esqueletão aqui, ó. E quando você tem a necromancia tem como ativar o esqueleto, ó. ativa ativo o esqueleto, mas ele vai tirar um pouco de vida sua. Desce no, é, coraçãozinho aqui, perjoeada e volta a sua vida, né? Mesmo assim, consome, mas ter que ficar ligeiro. Quando você tá apertar o 2 aqui, ó. Toma no naquele lugarzinho, foda, mano. Mas vamos lá, que a gente consegue matar uns aqui. Eu já mostro pra vocês aqui, mas vou dar uma olhada pra ver se tem. É tipo assim, Armadura aqui dá pra pegar aqui rank daí você olha lá pra você ver saiu umas caveirinhas o um desenho dessa classe aqui é muito top vamos é, dar uma olhada aqui tem as quest aqui pra fazer um pouco entra aqui ó shop ver as classes não hum. tem que comprar mas tentar tá rank 10 aqui ó, essa arma deve ser legal mas não é tipo assim não é uma classe, a classe é quando você tem uma classe é assim, galera parecendo essa armadura aí ó o ah, único eu tenho que pegar aquele negócio, né mano negócio é pegar mevel Já o arranque 10 pra eu poder que eu ver, tirar um pvp legal ó, já tem mais deixa eu ver aqui Ó. Mas não é tanta coisa assim não Mas tem umas coisas que tá legal aqui Até pro, pro nível Um então, carinha aqui é top a skin dele e sim Vantagem né Beleza, vamos ver aqui É, daí tem Vai ah, aí mano, se eu conseguir pegar Rank aqui ó já tem rank 10 na aqui ó e duas que eu tenho rank 10, né com driven andas e deixa eu aqui, em word. word é onde você pega essa necromancia necromancia eu acho a armadura melhor aqui pra você poder matar boss poder matar os vídeos e ela te dá vida entendeu galera daí uma coisa interessante tá começando sabe mas enfim, ó, vou tentar jogar uns novos bichos aqui. Uma pezinha aqui, Ponte Shop. Hum, não, aqui é só pra. pra poder. aqui, Não me interessa, não. Mas aqui dá pra pegar level. Especialidade, dá pra pegar muito level. Tava matando, vai. Aqui é pau. Tem muito lugar, entendeu? Hum. Tem muito shopping, mano. Nossa, essa arma aqui é bonitinha. O detalhe do CC Gold aqui, mas o Gold daqui é muito caro pra você comprar. Vamos dar uma olhada aqui dentro para ver o que tem pra nós. Copy. Ah, tem umas coisinhas aqui que legal. Então, eu preciso pegar a né, rank aqui. Eu vou ver como pega a né, rank aqui. Eu vou ir matando os bichos. E aí eu trago o vídeo aí pra vocês se eu pegar rank né, 10. Aqui é só para os ó. É que era, ó. isso ah, daqui deve ser, mano, muita peona. Na moral, ó, dá pra gente comprar, galera. Hum, dá a gente comprar alguma classe aqui. A gente sabia disso, mano. Tem classe que veio é liberado aí. Pra você vê, 2000 AC. Deve ser bem. hein? Oh, pode ficar, ah, velho. Não sei qual que eu compro. Porque você não tem como ver a especificação dela. Tá tudo em inglês. aí é muito difícil, mano. Então, galera, voltei. O Miserável Parou de Cantar. E eu comprei essa classe aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu vi uns vídeos aqui, olhei bem. Comprei ela. Cadê? Essa daqui, ó. E essa daqui de brinde ainda. ó vou essa daqui, ó. Eu acho que não é tão um foda assim não, mano. Tinha que ter comprado essa daqui. Não posso... É, sai fora. Então, bicho. Vamos pegar e colocar essa daqui, ó. Então a gente vê qual que é essa daqui Vou pegar nesse bicho aqui mesmo Vou tentar pegar a rank nessas classes, galera Essa aqui recupera a vida, deixa eu ver se é isso mesmo Deixa o bicho me bater aqui um pouco Não, não é não Deve ajudar no crítico Hum, isso aqui demora para upar Mas é, isso aí foi as duas classes que eu peguei ó. Esse aqui é, Dragon Ball Cult King é, E essa daqui ó. Orange, é alguma coisa assim Agora vamos lá, né para upar isso aqui que vai demorar Nada não, a gente pelo menos vai upar Vamos dar uma olhada aqui. Tem que juntar mais AC. chegar aqui e comprar. E eu queria ter comprado esse daqui, ó. A Vou ver de qual que é. Tá bom, já comprei um. Tá bom, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quiser adquirir, se você tiver, se joga jogar a Quest quiser essa classe que eu peguei aqui, é só vir aqui, ó. Embaixo aqui, ó. Dá tudo para lado direito. E em frente, seguir, que é direito. Vai conseguir chegar aqui nesse shopping aqui, ó. Aqui você pega a classe. Entendeu? É isso. Agora a gente tem umas classes novas aqui. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó pra vocês ó aparecem esses agora montado em trás nível 52 já tá fodinho hein mano mas muito obrigado por assistir o vídeo até o final deixa o like se inscreve ativa o sininho de notificação e nós estamos juntos até o próximo vídeo e falou